Corre paixão Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada, tutor Quer é casamento, mas o que é cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é dar serrada. Olha, quer namorar comigo Tá de palhaçada, eu sou da putaria. Não tô valendo nada, tutu. Que é casamento, mas eu quero é cachorrada. Nada contra a Certinha, mas eu gosto é das erradas. Garros Paixão! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria. Não tô valendo nada, tutu. Quer é casamento, mas eu quero é cachorrada. Nada contra certinha, mas eu gosto é das erradas. Olha, quem namora comigo? Dá tá de palhaçada, eu sou da putaria. Valendo nada, tutu. Quer é casamento, mas eu quero é cachorrada. Nada contra a Certinha, mas eu gosto é das erradas. Chama, vai!